Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né? Gente, hoje eu estou no condomínio Capão Ilhas Resort, um dos condomínios mais procurados aqui da nossa praia, hoje eu vou te mostrar uma casa, uma excelente opção, uma casa de 185 metros privativos, na beira do lago, e ela está, com certeza, um dos melhores preços aqui do nosso condomínio. Apenas 1 um milhão e, quatrocentos e noventa mil reais. São quatro suítes independentes, uma linda casa e o um melhor de tudo, um belo preço. Vem comigo! Vamos conhecer essa casa? Olha só, gente, acabei de entrar nela, né? Gostaram do efeito? <risos> gente, aqui é garagem para dois carros cobertos. Pé direito alto, luminária já acesa, barulhinho da grama já, automação ali já tá funcionando. Olha só que living maravilhoso. Ela não é uma casa muito grande, mas também não serve para pequena, meus, meus caros. Pé direito alto, aquilo ali espera para ar-condicionado split. Olha que bacana essa casa aí, gente. Linda demais. Aqui, meus caros, então, seria o living com lareira. Olha só, tudo com vidro aqui, ó. Diferenciada essa casa. E olha só, gente, aqui é nossa, seria a nossa sala de jantar aqui, nossa cozinha, aliás, aqui. Desculpe, a sala de jantar aqui, cozinha com espaço de integrado tudo integrado, Esse, esses canos, essas coisinhas aqui, gente, vai espera para você colocar aquela ilha com granito de sua preferência. Como a é casa é branca, é clean, um granitão preto aqui vai é ficar lindo demais. Aqui do lado é o nosso lavabo, gente, ó, nossa área de serviço, desculpe área de serviço, ela tem uma saída aqui para rua também, ó, aqui gente, então, ó, churrasqueira e espera para a sua ilha aqui, churrasqueira toda em São Gabriel preta, revestida, né, ó, tem espera também elétrica para você estar tá colocando aqueles espetos elétricos ou a sua parrilha, aquela que é automática, desce e sobe, aqui nós temos um belo espaço aqui atrás, se você quiser colocar uma piscina, também tem possibilidade, né? Olha só que vista pro lago, maravilhosa. Deixa eu até vou mostrar para você aqui, essa vista aqui, ó. Lembrando, gente, o melhor preço em casa, em condomínio, na beira do lago. milhão 490 estuda pegar imóvel, estuda parcela. São quatro suítes independentes, mais lavabo. E o melhor de tudo, gente, quase 200 metros de casa de alto padrão construída. Hoje, pelo preço que se vende os lotes, que quase nem tem mais lotes à venda, não se constrói mais com o preço que estão pedindo aqui. Se você tem algum imóvel, tem interesse em comprar ou está procurando algum imóvel, não deixa de vir ver esse imóvel aqui. verdade, olhar você já está olhando, né? Aqui eu é lavava, meus caros, ó. Lavadinho para sua visita. Vamos começar pelo começo. Ó, olha o tamanho dessa suíte aqui. Olha só, tem umas bicicletas É que assim ó, eu vim de bicicleta hoje E eu deixei estacionado aqui <risos> Tô brincando Meus carros. tem que brincar, tem que ser feliz né Olha só que tecnologia De outro planeta Vou abrir essa janela aqui Pra te mostrar Enquanto abrindo aqui Vou te mostrar o banheiro Gente, essa suíte é enorme Aqui temos duas cubas Aqui atrás nós temos o box Olha, gente. Você perguntando de quem é essas bicicletas, né? Gente, essas bicicletas o vizinho coloca aqui, para deixar aqui, né? A casa tá à venda, mas quem tem cuidado dela é o vizinho, então deixa as bicicletas aqui, tá bom? Mas se você comprar, eu te prometo, eu te dou três bicicletas. Isso é de menos, tá? <risos> Promoção válida até vender. Olha só, ilimitada. Aqui então é a segunda suíte. Olha só que linda. Maravilhosa, segunda suíte aqui é o banheiro da nossa segunda suíte uma olhada aqui já com cuba e sobre cuba travertino só colocar o no box aqui todas as aberturas são automatizadas com controle ó e aqui meus caros vamos para nossa terceira suíte aqui é o lavabo né olha só terceira suíte olha tem até umas cadeiras de praia esperando já ó só a mesinha para assinar o contrato. Aquilo ali, gente, ó, não é defeito. Tá? Aquilo ali espera para ar condicionado split, tá bom? Aqui, gente, ó, controlezinho. Vamos fazer a mágica comigo. Pega o seu dedinho comigo aí. Pegou? Indicador direito. Pode ser esquerdo também. Vamos apertar esse botãozinho. Aqui. Mal encostei. Olha só aquilo. Isso aqui é do outro planeta. Aberturas se abrindo. E aqui o banheiro da nossa terceira suíte. Muito legal, muito bacana também. E aqui, meus caros, ó, a suíte massa. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha só, todas, detalhe, todas as aberturas, todas elas, tem esse detalhe aqui, ó. Talvez você não viu, mas eu vou te mostrar. Tela de mosquiteiro. Todas as janelas tem. E nos banheiros também tem, né, gente? Olha só, tem que ter no banheiro também, né? uma coisa é você ser picado por um mosquito no quarto outra coisa é ser picado por um mosquito pelado aí, aí é ruim né ai ai ai gente não tem que, tem que brincar, tô brincando tá não, então tem que ter em todas as janelas tem tela de mosquito tela mosqueteira que a gente fala aqui é a sua suíte principal duas cubas, mármore e Travertino uh, espaço para você colocar ali o box né também tem nossa telinha lá ó para você não ser picado você sabe que quando o um mosquito me pica eu não mato ele você sabia que não pode matar o mosquito quando ele pica você ó temos que ter também por que, que não pode matar Diego cara que eu não sou bandido quando o um mosquito me pica ele é sangue do meu sangue <risos> ele é meu parceiro agora né tô brincando tá tô, gente tô brincando, tô brincando tem que brincar tem que ser feliz né esse é o jeito de apresentar imóvel Descontraído, né? Não é só apresentar imóvel, é fazer você né, se sentir feliz, esquecer os problemas do dia e vir se divertir aqui com esses vídeos, tá bom, gente? Essa aqui é a suíte principal. Ar-condicionado tá lá, tá gente? O controle era para estar ali, eu não achei, tá por algum lugar da casa. Te prometo quando você vier vir, vai estar tá lá o controle. Nós vamos abrir essa porta, janela aqui, ó. E você vai ter acesso com a vista para o lago. Aqui também tem uma tela mosquiteira. Deixa eu abrir aqui para você ver. Ó. Ó. Você tá vendo? Também tem. Gente, se você gostou dessa casa, quer vir olhar. É uma das melhores condições de pagamento, flexibilidade e o melhor preço no condomínio Capão Ilhas Resort. Na beira do lago, apenas R$ 1.490. 200 metros quase de casa, quatro suítes independentes, novinha, nunca habitada, e pode ser sua, chama aí, que nós queremos te mostrar ela pessoalmente. Muito obrigado, minha gente, até o próximo vídeo, Deus abençoe o seu dia, sua semana, Eu te dê saúde, paz, desculpa pelas brincadeiras e tchau, Deus abençoe.